Fala aí Drivers, Lucas aqui e a Uber após 5 dias de atraso resolveu anunciar quem foram os ganhadores da promoção fim de ano 100% com a Uber. Eu particularmente fiz apenas 12 corridas, tive um número da sorte, porque eu resolvi fazer o da 99, Para mim o da 99 eu acho que era mais viável e compensaria mais para mim. Cada um tem a sua opinião, cada um escolheu o seu aplicativo para trabalhar. Eu, para mim, foi o da 99. Eu tive um número da sorte e, infelizmente, não ganhei. Mas você pode conferir se você ganhou acessando seu próprio aplicativo que vai subir uma notificação lá falando que você ganhou o prêmio ou você pode acessar o site da Uber aqui, digitando wwwuber Você vai subir essa telinha aqui e você vai clicar nessa opção aqui, ó, confira os ganhadores, tá vendo? Confira os ganhadores. Aqui vai aparecer que o um prêmio do Audi A3 Sedan foi o Douglas, o Douglas Christian lá de Butucatu. O final do número tá aqui. E o número sorteado foi 13771048. A UB, pelo que eu pude entender, ele sorteou como primeiro número esse 13771048. E foi, ó, fazendo sequência dos números até, deixa eu ver, são 640. E e poucos números, aqui, né? Como pode ver, o último número aqui do, do ganhador do, dos smartphones é na mesma sequência. Olha lá vamos puxar aqui, aí tá vendo? É na mesma sequência, 1377. Um, vai a sequência até os 600 e poucos números sorteados. O problema desse sorteio é que meu amigo. Não teve transparência nenhuma, eles não fizeram live, não, não apresentou pra gente quais foram os números que foram sorteados. A gente ficou meio que às cegas, igual também a promoção da 99. Eu fiz o da 99 e até hoje eu não sei quem foram os ganhadores do prêmio. Se eu não tivesse pegado e acessado hoje para ver quem realmente foram os ganhadores. Então esse vai uma dica aí para Uber, se eles estiverem assistindo aí, o pessoal da equipe e tal. Próxima vez que fizer um sorteio, pega e seja mais transparente. Abra uma live e mostre qual foi os números que foram sorteados, e assim eu tenho certeza que os motoristas vão se sentir mais empolgados para participar dos próximos sorteios. Mas se teve alguém aqui no meu canal que ganhou, um HB20, ganhou um smartphone, quiser trocar uma ideia comigo, meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo, acessa lá, mande uma mensagem para mim, vamos trocar uma ideia e assim quem sabe, você me permitindo, eu coloco aqui no meu canal, mostrando que você foi um dos ganhadores e também mostrando um pouco da transparência da Uber, beleza? E aí, você gostou dessa promoção de fim de ano? Eu particularmente achei um pouco marmelada, mas... É opinião minha, não sei qual que é a sua opinião, se você gostou ou não gostou, deixa aqui nos comentários. Deixe seu like e dislike nesse vídeo. E olha só que bacana, mais dois vídeos top que eu preparei exclusivamente para você. Então te espero em qualquer um desses dois vídeos ou em qualquer outro vídeo aqui do meu canal, combinado? Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima, falou, tchau!